Você sente o fluxo, você vê o material e você sente Bom, aqui tem filme. A sensação que me dá é que eu tô andando num labirinto sem seta durante muito tempo. E tem uma hora que aparece uma luzinha ali e aí eu vou por ali. E é esse o caminho. É difícil montagem, né? Eu, eu acho que é um processo dolorido, é um processo às vezes animado, mas... É causador. Eu acho que a montagem é uma coisa muito simples, né? Quer dizer, você faz basicamente duas operações. Você escolhe e você combina. Se você escolhe bem e você combina bem, o resultado vai ser bom. Montagem é um processo de delírio. De você começar a se apaixonar por coisas que, assim, você sabe que ninguém mais vai ver. Eu considero que o método é... A parte mais importante da montagem, é a nossa base mais sólida. Então, todas as regrinhas de montagem que você, teoricamente, deveria conhecer, elas não existiam no filme. Tira dois fotogramas. Tirava dois fotogramas. Bota dois fotogramas de volta. botava dois fotogramas de volta e perdia os dois fotogramas. E o filme tinha que ter 70 minutos, aí não tem muito material pra 70, então vamos botar essa imagem, hiper, super, flow, pra gente. Você corta a música ao meio, a tendência do espectador é continuar aquela melodia pra cima do plano seguinte, né? O antes e o depois da, da claquete às vezes guarda muita riqueza, assim, né? O ator não sabe o que tá em cena. O segredo talvez fosse esse, né? Atuar como se o senhor não tivesse em cena. A gente brinca que tem certos prêmios de atores aí em festival que a gente tem vontade de subir pra receber o um prêmio. Acho que cada editor tem uma respiração, uma temperatura. Então, para mim, a edição, ela acontece o dia inteiro, é, independente do filme que eu estou fazendo, eu vivo em estado de montagem.